Dário, sagra-se campeão de Portugal pela sétima vez consecutiva, a segunda vez com uma marca superior aos 70 metros. Como é que se sente depois de conquistar pela sétima vez consecutiva o Campeonato Nacional? Sinto-me bem, foi uma época bem conseguida, tive algumas dificuldades em treinar, porque quando eu treinei, fechou, e foi uma época bem conseguida por causa desse, desse mesmo motivo, não é? Mas quando há dedicação e esforço, para os resultados. Temos agora os ibero-americanos perspectivas para essa competição? Espero que me corra bem com esta competição. A classificação, espero que seja esta, mas vai ser mais difícil, os adversários são um bocadinho mais fortes, mas nesta competição não no lançamento que eu diga assim, que foi, foi o máximo que eu podia dar neste momento, Pode espero que seja lá.